Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Essa aqui é a segunda aula sobre PA, se você não assistiu a primeira, então eu vou deixar o link aqui na descrição do, do vídeo, você assiste a aula 1 um antes para que consiga entender um pouquinho melhor uh, o que nós vamos falar hoje. Tá beleza? O que, que a gente vai falar sobre PA, ou seja, soma dos termos de uma PA. A gente aprendeu na aula passada sobre o que, que é uma progressão aritmética, hoje a gente vai ver uh, como, que se, como funciona a soma, como ele se comportam. vocês vão ver que é muito tranquilo, muito simples, tá beleza? Eu coloquei aqui uma PA finita de 8 elementos, representada então, pela sequência 1, 4, 7, 10, 10, 13, 16, 19, 22, isso aqui é uma PA de razão... De razão... 3, por quê? Porque cada termo acrescido de 3 gera o termo seguinte, então 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, mais 3, 10 e assim por diante. Bom, a soma por si só, eu posso somar, professor, posso somar termo a termo, 4 mais 1, 5, mais 7, depois soma-se 10, soma 13, soma 16 e assim por diante? Sim, posso. Essa PA tem oito elementos, dá para fazer isso tranquilamente Agora imagina uma PA de 100 termos, 200, 500 termos, enfim, não dá Isso não é eficiente uh, Me sigam aqui Eu vou fazer algumas sominhas, pequenas somas Vocês vão ver que existe um padrão nisso tudo E a gente já consegue deduzir uma fórmula Veja, vamos começar aqui, ó Veja, se eu somar o 1, o primeiro, com o último termo, quanto que dá? 1 mais 22, 23. Tranquilo, né? Olha que interessante. Se eu somar o segundo termo com o penúltimo, 4 mais 19, hum, 23. 23. 7 mais 16 10 mais 13 viram que interessante então somando esses termos extremos ou seja o último o primeiro com o último aí o, o segundo com o antepenúltimo penúltimo e assim por diante a soma é sempre a mesma sempre a mesma e aí a gente pode pensar o seguinte, ah, é bem mais fácil somar 23 mais 23 mais 23 mais 23, ou 4 vezes esses 23, que aí eu obtenho, posso até fazer assim, sem calculadora, sem armar, 3 vezes 4, 12, 8, 92, ou seja, essa soma dá 92. Como que eu posso, então, enxergar isso como uma soma desses N termos? Uh, se eu posso somar o primeiro com o último termo, então a gente pode escrever da seguinte forma. A soma de N termos pode ser a soma do primeiro termo mais o último, eu vou chamar de enésimo termo. Se acostumem com esses barulhos nas gravações dos meus vídeos, tá? O primeiro mais o último termo Vezes quanto? Aqui foi feito vezes 4 e tínhamos 8 termos. Então, vezes N sobre 2. Tá? Eis aqui a fórmula generalizada que a gente pode utilizar para somar qualquer termo. Se for aplicar nessa mesma situação, ó, veja a soma do primeiro com o último. A1, um, que é 1 um mais o 22... Vezes 8 Sobre 2 Nós vamos ter a mesma coisa Então 23 vezes 4 Que é o que nós fizemos Então 96 Desculpa tá Simples né Vamos para a prática agora Vou Fazer dois exemplos Vou exemplo um bem básico de aplicação E um o outro um pouquinho mais complexo Esse primeiro Dada da PA 2, 4, 6, 8, 10, calcule a soma dos 100 primeiros termos. Tá, aqui tem duas questões, eu não vou conseguir aplicar na fórmula direto, porque a fórmulazinha eu preciso, então para somar 100 termos, já nem vou escrever SN, vou dizer assim, calcula S100, eu vou precisar do A1 que eu tenho, o centésimo termo que eu não tenho, vezes 100 sobre 2, ou vezes 50. Então, o ângulo tem, a única questão é o A100. Mas, eu tenho a fórmula do termo geral, né? Então, A100 é igual a A1 mais N menos 1, então, 100 menos 1, vezes a razão, que nesse caso é 4 2, 2. 6 4, 2. Então, razão, 2. Vamos calcular o A100 aqui. Então, 2 mais 99 vezes 2. 99 vezes 2 é 198. Tá? 198 mais 2, 200. Então, o último termo vale... 200 ou centésimo agora podemos aplicar na fórmula a soma dos 100 primeiros termos vai ser 2 mais 200 vezes 100 sobre 2 eu não vou dividir o 100 por 2 porque eu vou ter que multiplicar por 50 eu acredito que assim vai ser mais fácil então o S100 vai ser igual a 202 vezes 100 Sobre 2 Podemos dividir antes então, 202 por 2 É igual a 101 vezes 100 Então a soma dos 100 primeiros termos Vai ser igual a 10.100 Ok? Exemplo 2 Diz o seguinte, o primeiro termo de uma PA vale 0,7 e a soma de seus 20 primeiros termos é igual a 71. Determine o vigésimo termo dessa PA. Ela é bem tranquila também, mas não é aquela substituição direta também na fórmula, ou, ou é. Uh, é que nesse caso eu dei a soma, eu dei o primeiro termo, o álbum vale 0,7, a soma dos 20 primeiros termos é 71, então eu sei que N vale 20 nessa situação, né, porque eu estou me referindo a 20 termos. Eu quero saber qual é o A20, o último termo. Eu digo, se eu substituir na fórmula, SN, que é 71, igual a A1, mais AN, que nesse caso é A20, vezes o número de termos, que é 20 sobre 2 eu vou ter a minha incógnita, então é justamente o que eu estou precisando Então, tranquilo 71 igual, esse 2 eu posso simplificar aqui, eu vou ter 10 então fazendo a distributiva 0,7 vira 7 mais 10 a 20 subtrai aqui Uh, vai ficar 71 menos 7 igual a 10 a 20. 71 menos 7 dá é 64 igual a 10 a 20. Agora, é tranquilo, né? Podemos dividir os dois lados da equação por 10. Então, a 20 igual a 6,4. Fechou. Tá, sem precisarmos conhecer razão nem nada da PA localizamos esse último termo se quisermos descobrir qual é a razão dá para colocar na outra fórmula achar agora a gente pode conseguir qualquer outra informação a respeito dessa PA basta então conhecendo essas informações que nos foi passada feito pessoal dúvidas por favor coloquem nos comentários lá peçam alguma outra questão relacionada Uh, vou preparar ainda mais um terceiro vídeo sobre o PA, sobre alguns casos particulares, particularidades da, de uma progressão aritmética. Que aí, e depois, num outro momento, a gente pode focar em questões do Enem que abordam sequências especificamente sobre o PA. Tá bom? Falou? Acompanhe. E na sequência tem mais. Abraço.